isso sempre vai ser uma briga aí, eu acho, com a questão do comportamento, porque às vezes um, aquilo é uma busca e também se transformou num comportamento, que é aquilo que eu falei, é sensorial e daí se transforma num comportamento, porque por conta de reforço, enfim. É, e daí sempre um, a, a psico às vezes vai tentar tirar aquilo, vai tentar né, trabalhar de fora, o, o, outros reforçadores, enfim, vocês vão explicar melhor do que eu para tirar isso. E daí, na T.O., nem sempre a gente vai orientar, é, a, na, na verdade, nunca a gente vai orientar a não fazer, uhum. né? O que, que você tem que fazer? Vou explicar na prática da terapia e talvez em casa e na escola, porque uhum. são é, manejos diferentes, uhum. né? Porque na terapia, aquilo que eu falei, acontece intra-seção, as buscas, e aí você consegue cessar e diminuir buscas intra-seção, dentro ali da mesma sessão, né? Uhum. Isso não acontece em longo prazo, a maioria das respostas, é, sensoriais, assim, para chegar numa resposta adaptativa, ter uma resposta mais funcional no ambiente, ela acontece a curtíssimo prazo se você estiver fazendo uma boa intervenção. Né? Uhum. então tem que estar muito claro para terapeuta o que que eu tô aquilo que tu, isso que tu falou agora de entender de cérebro é, fez toda a diferença na minha vida uhum. para aplicar a integração sensorial uhum. né é, porque é, eu tenho que entender qual é a região do cérebro que eu estou trabalhando é ali x e, e com qual ela se correlaciona porque se eu vou querer por exemplo integrar sistemas sensoriais que não se correlacionam entre si estão até estruturalmente mesmo ali né a nível neurológico localizados em lugares em que não vai acontecer acontecer aquilo que tu falou, desse, dessa sinapse chegar, desse, né, desse caminho, desse segundo caminho, esse segundo plano, porque já que um tá Está ali em defasagem, eu preciso achar um segundo plano, e aí se eu não conseguir fazer isso, não vai acontecer nada, não vai, conseguir, não vai acontecer absolutamente nada, e daí se a criança tivesse autorregulando e eu não conseguir encontrar esse outro caminho intra sessão aquilo que eu falei inicialmente, aquilo vai aumentando e daí ela só vai tendo mais necessidade ainda da busca, né, e aí ela fica cada vez mais autorregulatória, que aí é aquilo que acontece bastante, daí eu vou usar um exemplo que a gente falou lá atrás, a criança corre bastante, sobe e desce ela gosta de fazer isso eu saio pra, pra ir no restaurante ela fica no parquinho subindo no no escorrega ao contrário, né, que aí é uma busca ali de sentir melhor esse músculo e essa articulação que a criança faz. E daí, o que a gente faz na sessão? A gente aumenta o registro dela, lembra que eu falei de registro lá no, no começo, né, que ele precisa estar tá lá perto do nível considerado mais típico, e daí essa criança automaticamente ela vai ter menos necessidade de tal... Né, de uhum. tal autorregulação e, consequentemente, eu vou ter atenção, concentração funcional, é, é o nível de alerta mais adequado e vou conseguir inserir função dentro da sessão. Isso a gente usando no recurso, né? Recursos que aí entra o, a necessidade dos equipamentos, uhum. né? Daí tu vai usar né, nos equipamentos mesmo. Uh, quando você vai orientar isso para casa, aí é aquilo que que eu falei também hoje, que a gente tem que ter uma noção muito específica daquela criança, ela é muito singular, ela é única, nenhuma criança tem um funcionamento sensorial igual, então não dá para dar uma receita de bolo aqui, falar, quando fizer tal coisa, você vai fazer X, Sim. que vai funcionar, não Sim. vai funcionar, Sim. né? Sim. E daí essa, essa família, ela tem que estar respaldada por esses treinos que a gente tem que fazer, ela tem que, né? Vai entrar tudo que a gente já conversou hoje. Né? Ela é. tem que ter acesso ao que está sendo feito, ela tem que ter uma explicação do que está sendo feito, do que, que ela vai estar tá fazendo para conseguir fazer em casa. Uhum. E daí a gente adapta, por exemplo. Né? É, a gente tem plataforma vibratória, por exemplo, que só vai ter no consultório, que ela tem que ser usada no, no, na frequência X, né? tudo pensado para aquele paciente. Tem contraindicações para o paciente cardíaco e tudo mais. Então, ela só pode ser usada em consultório. Uhum. Né? Então, a... É, é, a terapeuta sabe todo o histórico daquela criança e vê a aplicabilidade daquele recurso. Uhum. Ela dá um input, assim, proprioceptivo, né, nesses músculos, nessa articulação, power, que a gente não vai conseguir numa lycra, a gente não vai conseguir num pula-pula, é. né, a gente não vai conseguir. Então, se a gente precisa desse... É, dessa resposta imediata, ali, entre a sessão, a gente faz o uso. E daí a gente já consegue, assim, em torno de 10 minutos, já aplicar a função com essa criança, uhum. né, já na plataforma mesmo. Então, um recurso aí isolado de... em terapia. Aí em casa, quando essa criança começa a fazer a busca e o pai quer brincar com ela, eu não consigo, o pai fala, né, eu não consigo brincar cinco minutos, ela não para, ela uhum. quer ficar subindo, Sim. puxando a cortina, quer... Nananana. Que, que eu faço? Daí a gente vai oferecer, vai perguntar, tu tem isso em casa? Tem isso? Não, não, não, isso eu posso comprar, isso eu não posso e a gente vai, é, né, dar um respaldo ali mínimo. É claro que não vai ser o mesmo input que essa criança vai sofrer lá no consultório, que daí vai dar uma resposta em 5, 10 minutos, uhum. né, mas em casa a gente tem recursos como, por exemplo, é, puff, um pula-pula mesmo, que pode ser utilizado, mas aí a gente tem que pensar por quanto tempo tem que ser utilizado, com como que você vai utilizar, ele vai ficar lá só pulando? Jamais Agora uma coisa importante olhar pra lá. <risos> Tô brincando. Uma coisa importante É sério, agora uma coisa bem importante A criança ela nunca pode Dentro da integração historial Ela nunca pode ser orientada Por esse profissional, ou seja, lá onde for Na escola, em casa Estar fazendo um estímulo isolado ah, Né? Nossa. Isso importante que é assim, o importante né? da sua pergunta, da importante resposta. Ali. É errado, é certo, não é, mas está isolado. Então, é uma busca só autorregulatória, é que certo. ela vai entrar naquele looping de ir aumentando. Né? Uhum. então se ela fica lá pulando pular, e, não serve e a gente só fica é. observando, não serve de nada vou ficar falando, não sei se é o melhor, dependendo da criança esse estímulo auditivo vai aumentar o nível de alerta, ela vai ter necessidade de pular ainda mais, uhum. ela vai pular, pular, pular muito mais, vai ficar que tu não vai conseguir fazer nada, então por isso que é importante a família entender que sistema sensorial eu tenho que regular, então o profissional tem que dizer tu vai usar lá o puff, o, pra isso, e daí tu vai entrar uma brincadeira X para essa criança aumentar a tensão funcional, a, a concentração funcional e, e aumentar ali o tempo de permanência na brincadeira, uhum. né? Então, isso é uma orientação para casa. Daí, tá. Então, lá, a plataforma vibratória versus casa, tu usaria lá um, um puff. O, o tal do sanduíche, né, que todas as mães devem sim, conhecer, sim. né, ele funciona muito bem para input proprioceptivo, mas aí tem que tomar alguns cuidados também para não permanecer muito tempo lá, e aí a criança fica hiporreativa. Uhum. né, o tempo, a, a, a pressão que tu vai dar, pode deixar a criança com resposta mais hipo ainda, daí ela vai ficar lá, tipo, ai, ah, agora eu quero fazer nada. Só isso. Uhum. É, principalmente, por exemplo, assim, o fato, às vezes, de fazer a mesma coisa e permanecer fazendo Aquele mesmo movimento, claro que tem tudo ali uma uma série, né, de, lá de ativação, né, e muitas crianças não têm estratégias para voltar Sim, disso, isso. né. É. exemplo, você pode juntar esses dois uhum. assuntos para falar para gente. <risos> tá. tá, vou tá. falar disso primeiro, depois é. eu explico lá a questão é. da dieta sensorial, polêmica. Polêmica. Vou deixar bom. a polêmica e vou sair correndo. É. <risos> solta a bomba aí, solta a bomba e corre. Então, uh, isso que você falou de aí a criança não ter recurso, de sair daquela autorregulação e se tornar funcional. E, é. e aí que entra a importância da terapeuta. Isso eu tô falando agora a nível de terapeuta, da terapeuta ah. ocupacional lá, especialista em integração sensorial, entender isso e não ir na onda da criança, né? É claro que a gente vai entender qual é a necessidade sensorial dessa criança, essa criança, até porque essa necessidade ela flutua, então, ou seja, ela acontece de formas diferentes até na sessão, né? No dia. A criança, às vezes, está com uma necessidade maior a nível de sistema vestibular, né? Depois, a nível de propriocepção. Então, você vai ver como é que essa criança chega. E aí, é claro que ela vai demonstrar isso pela autorregulação. E daí, se tu não tiver cuidado, essa criança vai Exatamente. ficar naquilo. Porque ela não tem condição ali de, de criar uma estratégia funcional. Que daí é o processo de ideação. Né? É, e daí a gente vai falar das praxis, né? dos sete tipos de praxis que existem. <risos> que aí é um assunto infinito, né? E daí essa criança desse saber fazer, dessa sequência de tudo, porque tudo se resume a sequenciamento de ato, Nossa, motor. Né? Então, assim, essa criança ela fica pulando porque é um ato motor auto para ela. Ela não sabe, por exemplo, que ela pode pular uma vez, jogar a bola para a mãe e aí, esperar, pular outra vez enquanto a mãe devolve a bola para ela. Exige um monte de função aí a nível sensorial de novo, de forma muito integrada, só simples, a simples brincadeira de jogar e devolver uhum. a bola. Hum. É muito simples essa brincadeira, né? Por isso que quanto mais a gente amplia o repertório comportamental da criança, mais isso. ela evolui também do ponto de vista sensorial. Né? Isso. E aí essas funções, esses atos motores, eles são aprendidos, eles são treinados, as práticas, né? Que são Sim. as sequências. que daí a gente vai ver a postural, a oral, a orofacial. Como é que eu mexo a articulação da minha boca para Falar lá na fono a gente vai trabalhar isso na TO, na integração sensorial, uhum. né? Como é que eu vou ter uma resposta antecipatória ali é, para pegar a bola no ar, uhum. associando minha força, minha modulação de força, meu, minha, meu visual, a velocidade da bola, vai entrar de novo aquela questão lá que eu falei da, do talher e aí como é que eu faço, olha quanta coisa envolve para essa criança minimamente ter uma brincadeira de jogar a bola o outro que a é. gente senta com uma não, criança e de, de nove, nove meses é e faz isso, isso. e ela já, já tá falando isso, de uh -huh. meses, uma criança de nove, nove meses faz isso faz. e aí a importância da terapeuta entender desenvolvimento infantil exatamente, por isso que é né? tem pediatria é. na é. sua isso. formação, porque daí entra é. o precursor é. que eu falei, se essa criança não tem uma condição um sensório-motora que um bebê de nove meses faz, então é. eu tenho que começar lá atrás, exatamente Exato. A gente tem buracos para sentar palavras que já não foram é. adquiridos E é um dos pontos, às vezes, muitas vezes, que a terapia empaca. Mas é por que agora não vai? É. Ué. Né? É porque possivelmente existe as as ficou mas parece né? que a não hora que não é profissional, é é na, na, na verdade, tem que ficar ok, né, pensando não sou eu. E aí, me talvez uma avaliação, avaliação, com a avaliação a gente Exato. mapeia Sim. e entende. Eu canso de pedir a avaliação neurocita, ajuda um monte, um monte, um monte no que a gente vai fazer daqui para frente. Empacou o atendimento... Porque vocês conseguem delinear Sim, ali, né? Especificar exato. bem de que área que está, enfim. Aí Mas a gente, o que eu é vejo legal. na minha prática é realmente assim, quando você tem esse atraso né, no desenvolvimento ali infantil, você pode, com certeza, assim, 100%, preciso estimular o motor. Preciso estimular o sensório motor. Né? Então, e o quanto. Uh, é, uh, o seu trabalho, vou frisar isso, os quanto o trabalho da T.O. não vai tirar o trabalho da maneira e o quanto o trabalho Sim. de Reabilitação Neuropsicológica, que também foi uhum. algo que entrou em embate depois, esse programa em si que a gente faz, Sim. porque trabalha, o motor, o quanto não exclui vocês. não o que far... você vai fazer, a gente está com o mesmo objetivo. Se eu for falando, eu fico pensando assim, o objetivo dela, né? Jogar a bola, ele precisa pegar a bola, ele precisa ter tônus, né? Mas Quando o raciocínio clínico é outro, né? eu penso no é meu outro, protocolo, né? o meu protocolo, nos exercícios motores do Lúria, ele tem que ter percepção de corpo, ele tem que ter controle de corpo, os exercícios, ele tem que ter tônus pra ele fazer. Então, assim, de uma certa forma, a gente tá com o mesmo objetivo, o que é uhum. perfeito, e você vai pôr as suas técnicas de uhum. TO pra conseguir esse objetivo, eu vou pôr as minhas técnicas de neuro para conseguir esse objetivo, e elas, dela é difícil. Uhum. E a gente... Juntas, então, a gente integração vai perfeita. Motor. E aí é. o resultado, o exclui, né? Vai, o resultado vai ser, vai, prazo, né? vai ser a curto prazo, né? Preciso fazer esse programa. a curto prazo. É isso que a gente. Quer. Eu brinco eu sempre brinco. Eu, eu quero dar alta, né, gente? Então vamos correr Exatamente. atrás de fazer tudo Daqui que tem que ser A gente sabe que a gente não é terapeuta de alta porque os nossos casos são muito complexos, né? Mas a gente quer que essa criança vá para frente. Com então certeza. quanto mais integrado tá é. o pensamento da equipe.